Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos mostrar aqui, gente, aqui um, uma maneira legal de guardar alimento para o gado no Nordeste. Se cava uma vala, certo? Um buraco, ok? O sordo aqui, gente, é plantado em, esse, em, to, em toda essa, essa terra aqui. Quando tem inverno, quando tá chovendo, aí se arranca o sordo e mói na, na máquina. Olha só, gente, aqui, ó. Então, esse aqui é aqui, ó. É guardado aqui, ó, o sordo, ó. É todo moído com, com talo, com semente e tudo, ó. Bem coberto com a lona. Aí essa lona aqui, eu vou mostrar para vo, vocês, ó. Ela depois, ó, depois que tira, essa lona aqui vai lá para cima para ficar cobertinha, ó. Vai encontrar uma com a outra. É tudo fechado aqui, ó. Tá ali a terra, ali a terra ali o barranco, ó. E ela, ela fecha todinha aqui, ó. Chama-se lá. Sil Isso aqui é quantos meses é que aguenta? Até um ó, aguenta até do ano pro outro. aguenta até do ano pro outro. Olha só, gente, então esse aqui é o meu primo, é Zé também, ó. Aí, ó, ele tá aí, tem o maior cuidado aí, ó. ó então ele saca aí, ó. Ele dá um saco desse é para é pra quantas vacas é? Eu três vacas. Três vacas aí você põe um pouco de farelo é. e resíduo? É. O resíduo para quem não conhece, gente, é é um é um moído que sai da semente do algodão. O algodão é tirado a polpa do algodão para fazer tecido, né? e depois vem moído a semente para tirar o óleo do algodão né o óleo e outras coisas e resta e sobra aquela como se fosse um tipo uma, uma pasta né ela é meio oleenta e o gado e é o gado dá leite e engorda o gado né então aqui ó, aqui ele entra aqui ó, ó aí depois essa lona aqui ela vai todinha cobrir lá ó, todinha ó, cobrir lá então isso aqui é um um método muito interessante. Quando não tem Zé, o que é que você faz? Chique-chique, assim? É, quando não tem, ainda bem que eu fiz sete anos, eu não tenho para fazer ah, pouca silagem, mas eu é. para bater. Agora, o primeiro ano de seca, eu não tive essa atividade, aí eu escapei o gato com chique-chique, mandacaru. Aí foi que eu fiz ah, o processo e metei essa silagem que já está com sete anos e cheio não cria água, né? aí quando cria água nos achou o cara vai capim aqui, não tem rio nem nada, mas tá com 7 anos que os não toma só um pouquinho d'água, três meses, dois meses que aguenta aí quem não tem essa atividade de fazer não escapa não só para quem tem coragem mesmo é gente, a luta é grande olha só, é cavada com picareta ali ó Bom, gente, o carrinho está cheio de silage. Então, enquanto o meu primo fica aqui sacando, eu não posso dar moleza, né? Então, eu vou levar esse aqui para pular nas cocheiras. Vamos lá! Opa! não, Aí, gente. Ih! Olha só gente, ele vai explicar aqui um negócio Porque se botar nesse saco aqui Ela só, só dá para amanhã Já morre, esquenta demais Agora esse saco aqui você bota Aí quando de coisa, amarra com essa liga Ela não entra vento, aqui até para cinco dias Se você quiser, até uma semana Ele não sendo furado, ele aguenta Nem, nem morre Agora nesse daqui, ele faz esquentar mais e mostra todo dia. Aí esse daqui que eu estou botando aí, só porque eu já vou dar para hoje. Esse daqui eu já boto da manhã, depois eu só abro o, o, o cílio três, em três dias para não ter estar entrando muito vento. Isso, então significa porque esse saco aqui, ele é de plástico. É de plástico, ele não entra vento. Ele não entra vento, então ele pode ficar. Então vai ser o mesmo processo como se tivesse é, cilais, né? na silagem né? Depois que você, se que a pessoa quiser, só que gasta mais, porque esse saco é um R$1,00, real, um real trinta Aí eu compro só para tirar da cilada do buraco, porque se você guardar nele, para ser muito saco, você guardar uma cilada todinha. Aí eu, eu tiro ele só para botar, para tirar em 3, 3 dias, 4, 4 dias. Para quê? 30 saco, 10 sacos, aí, para poder eu, eu armazenar. Porque nesse daqui, se você deixar, em dois dias está quente e todo o mofado que ele senta. Agora esse daqui não, esse fica frio direto. Fica muito mais frio que a mesma cilada um aqui. Isso, aí, isso, isso quer dizer que você faz esse processo para não estar tá abrindo, tá abrindo todo dia, né? Todo dia mas você abre, mais vento entra, é mais fácil ele esquentar e, opa. Quer dizer que o que faz esquentar é o vento que entra? É o vento, o vento que está tendo agora aqui, ela fica daqui para lá para o vento não pegar tanto. Ah, sim. O que para cá é que o vento pega mais. O que é que, que você vai esquentar? Que quando você abre ele a primeira vez, está bem gelado e não tem nada aqui, ele está quente aqui porque eu estou abrindo todo, um dia ou outro não, ele esquenta. Mas ah, ele, sim. Quando você faz ele que lá, que é que você vai abrir, é gelado para estar na geladeira. Olha só, gente, então isso aqui ah, é, é mais... Cara, isso é, é, a é ciência, né? É. Isso assim, isso, eu achei que estava quente, é porque era quente mesmo. É sol, o que faz? Que já estão fazendo? Fora da terra, cobre só, bota uma lona e cobre só com uma lona. Mas se furar um buracinho, aonde corra puder. E a lona não resiste muito ao sol. Porque tem até uma lona branca que resiste só sol, mas é besteira. É a mesma coisa que faz essa branca. É, né? Essa preta. Aí, eu é. só gosto de fazer assim. Tem gente que faz a parede, mas aí eu não fiz ainda. Fiz o, só no buraco. Quer dizer que se você fizer aqui uma parede de, de, de alvenaria. É Aí não precisa nem botar a lona, só bota botar em cima. Ah, então legal. Então, Quando eu vim aqui na próxima vez, eu venho preparado. Ah, eu Não fiz ainda, mas começa a fazer a venaria aqui. Isso. Aí pronto, você bota a lona só por cima. Deus, Deus, Deus, Deus abençoe eu vindo aqui. Nós, nós, nós, faz Isso aí isso aí é três dias de serviço. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então isso quer dizer que, que esquenta, porque está entrando o ar. É, mas Se... quando você faz que lacra, ele fica, quando você abrir a primeira vez, está bem geladinho. Agora, ó. havendo tirado todo o que ele precisa. Ele vai fechar bem fechadinho ali, ó. Bem fechadinho. Tem que usar máscara tá? porque, certo? quê? Certo? Pode pôr. Põe por baixo aquela rola para não entrar terra, terra. Bem, bem fechadinho. Ó. Tem que lacrar bem lacradinho, ó. Para não entrar certo? Ali agora, ele, pu ele puxa a parte de cima. Ó. Puxa a parte de cima, ó. Se cair alguma terra, ela vai cair, sendo que ela está por baixo e não vai contaminar a ração, certo? Ó. vendo? Está caindo alguma terrinha? Mas essa terrinha vai direto lá, lá pro lá para o chão aí, ó. Ó. Porque tá bem vedada, certo? Agora ele põe umas madeiras, escorando, que é para o vento não carregar esse, esse, esse plástico. Prontinho, então esse aqui é o processo de tirar e ração em silagem, gente, aqui no norte do Ceará. Aqui, olha só, onde está passando essa galinha, ó, ele, ó, vocês veem que aqui tem umas valas, que é para a água não passar, certo? Quando se causa chover. E tudo isso aqui, gente, é um silo. Ele dá mais ou menos aqui, esse aqui foi feito com a reta escavadeira, aquele lá foi na mão. Aqui dá mais ou menos uns 20 metros quadrados de silo, ó, todinho. Ali tem mais uma vala, ó, que é para se a água passar aqui, gente, vem chover, ó, tá aqui a, a lona aqui, ó. a água passar por aqui e não atingir, os, não, não entrar água dentro do silo. Esse aqui não, não foi mexido ainda, esse aqui é, é, é para os próximos meses até chegar o inverno. Tá bom? Ele vai até aquele gado lá um pouco longe. Olha só, ele armazena aqui nesse saco de aqui, ó. Ok? Para não estar não tá abrindo todo dia. Lembrando, gente, esse tipo de silagem de sordo, assim, é bom só para vaca, né? Gado, né? Para animal não pecha não, é perigoso entoxicar o animal. Muito, muito perigoso. Então, se você for querer usar para usar em animal, não é bom, só para gado. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aventura para vocês, tá bom? Gente, o sol é muito quente. Cansa bastante, tá bom? Não é nem o trabalho, é o sol muito quente. Mas um forte abraço. Fui. Eu tô adorando, tô gostando muito aqui esses dias aqui. Forte abraço e espero o seu like. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.